A cidade de Franca sediou o FBR, Franca Business Round. A rodada tem grande expectativa de gerar negócios para o setor calçadista e contará com a participação de empresários importadores, representantes de países como os Estados Unidos, Peru, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador. A internacionalização ela, ela é muito importante porque ela consegue estabilizar a questão dos custos quando você coloca moeda internacional na sua receita, você não fica tão dependente do dólar, porque você tem tanto despesas quanto é, receitas em dólar, então você equilibra esses dois pontos, então é muito importante que isso ocorra. Exportação não é um desejo que se tira da noite para o dia. Exportação é uma cultura que se estabelece, é uma trilha que tem que ser seguida, é uma, é, uma, é uma profissionalização. Eu vejo dois pilares extremamente importantes, que é o resgate da cultura exportadora e o mais importante, que é a união de forças entre o setor público e o setor privado. Gestão, tecnologia inovação, acesso a novos mercados, acesso a crédito orientado e comportamento empreendedor. Tudo isso, o empresário que estiver aberto para o novo, o SEBRAE com certeza aí, pode atuar fortemente no desenvolvimento dos negócios. O evento é realizado em conjunto com a Prefeitura, Associação do Comércio e Indústria de Franca, Investe São Paulo e SEBRAE. Franca hoje é um polo regional de comércio, de serviços de indústria, é uma referência regional e uma referência em calçado, mundialmente conhecida. E eh, essa rodada de negócios internacionais eh, traz para nós a possibilidade de novos, novas frentes, novos comércios e novos mercados consumidores, fazer com que isso permaneça, fazer com que isso seja cada vez mais forte e abrir novos mercados e novos negócios. Um evento dessa magnitude, dessa importância, reunindo exportadores, reunindo importadores e fomentando a indústria calçadista da nossa cidade. É uma satisfação enorme. Nós sensibilizamos os empresários, qualificamos os empresários e agora nessa terceira etapa nós estamos indo para a rodada de negócios. Isso é muito importante, chancela a nossa cidade como produtora de calçado de qualidade. La oportunidad que se logra con este encuentro es unir a los compradores de toda América Latina en torno de la industria de calzado de Franca. Franca y su reconocimiento internacional abre las puertas para que los compradores de toda América Latina vengan a la ciudad y logren acuerdos comerciales. La pretensión de los compradores es conocer productos y hacer negocios. Es un evento muy, muy interesante para nosotros. Eh, venimos de nuestro país siempre buscando en Franca el producto de calidad, eh, un producto innovador, un producto que nos permita llegar con la buena calidad que nosotros tenemos como marca en Perú y brindarle al público peruano un producto bueno, que llegue con todas las características que nosotros como marca manejamos. É propósito mesmo, é retomada, é acreditar, é produto bonito, é dinheiro, é aceleração, é vida, eu acho que só tem, só acredito muito né? em nome da fábrica, eu represento, eu trabalho numa fábrica que acredita. Eu acho que qualquer pessoa pode exportar, façam isso, vamos exportar. Então a gente pretende assim, placar cada vez mais com beleza, que a gente leva cores, moda, sola bonita, conforto. Campanhas, modelos, alegria, moda, acho que é tudo isso que a gente está fazendo aqui, vendendo moda, né? Se vendendo alegria.